Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Da prática de ato infracional, dos direitos individuais, das garantias processuais, das medidas socioeducativas, da advertência, da obrigação de reparar o dano, da prestação de serviços à comunidade, da liberdade assistida,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 da prática de ato infracional, disposições gerais. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas previstas nesta lei. Para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. O ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas previstas no artigo 101 dos Direitos Individuais. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão devido ser informado acerca de seus direitos. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinente comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada Das Garantias Processuais Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante citação ou meio equivalente. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Das Medidas Socioeducativas, Disposições Gerais: Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade. Internação em estabelecimento educacional. Qualquer uma das previstas no artigo 101, de 1 a 6. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições. Aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100. A imposição das medidas previstas nos incisos 2 a 6 do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, Ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 127. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Da advertência. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada, da obrigação de reparar o dano. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Da prestação de serviços à comunidade. A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, Devendo ser cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Da Liberdade Assistida A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o Ministério Público e o defensor. Incúbe ao orientador, com apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros. Promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, inclusive, sua matrícula. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Apresentar relatório do caso. Do regime de semiliberdade. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à internação. Da internação a internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada no máximo a cada seis meses. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a três anos. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Em qualquer hipótese, a desinternação será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. A determinação judicial mencionada no parágrafo 1 poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade judiciária. A medida de internação só poderá ser aplicada quando... Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. O prazo de internação, na hipótese do inciso 3, deste artigo, não poderá ser superior a três meses devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades pedagógicas. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes. Entrevistar-se pessoalmente com o um representante do Ministério Público. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Avistar-se reservadamente com seu defensor. Ser informado de sua situação processual sempre que solicitada. Ser tratado com respeito e dignidade. Permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Receber visitas, ao menos semanalmente. Corresponder-se com seus familiares e amigos. Ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal. Habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Receber escolarização e profissionalização. Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer. Ter acesso aos meios de comunicação social. Receber assistência religiosa segundo a sua crença e desde que assim o deseje. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles por ventura depositados em poder da entidade. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança.